Responder os comentários de vocês, provavelmente de uma forma idiota, porque isso sou meio é isso mesmo. Tudo bem com vocês? Eu sou Otávio Seiji, Muito provavelmente você está aqui, você sabe que eu sou Otávio Seiji E que você está no leite com biscoito Mas caso isso não seja uma realidade você tenha aqui nesse momento agora Então seja muito bem-vindo esse é o Leite com Biscoito O vídeo de hoje vai ser respondendo os comentários de vocês Eu tinha feito algum tempo atrás um vídeo desse e foi bem interessante, porque deu umas visualizações legais Tipo, a galera começou a comentar um monte pra poder responder E eu já tinha meio que avisado por cima as pessoas que eu Ah, gostei desse comentário, vou responder você, então você espera Então, a espera acabou! A vida como eu vejo, disse Você salvou o meu cosplay com a maquiagem da Harley Eu fico muito feliz em saber... Que eu só a vida de alguém fazendo aquela maquiagem A princípio eu fiquei me sentindo meio esquisito Mas no final das contas é bom saber que eu só vejo vida de alguém fazendo maquiagem, né? Isso ajuda, a, a, assim, o coraçãozinho da gente a, a progredir, a melhorar, né? Então obrigado Beatriz Panjota Oi Otávio, tudo bem? Lindo! Oi, hoje eu tô bem Na verdade eu não tô muito bem não Porque eu tô com a minha rinite atacada já, já faz uns três dias Então tá difícil, mas tô, tô aqui, tô inteira E você que é linda, muito obrigado pelo carinho Ó Beijo, coraçãozinho Chantar Carolina Chantar Carolina ha, ha, ha, ha. Me adota, como eu sempre digo Você é tão amorzinho Na verdade eu não sou muito amorzinho Eu sou meio monstrinho de vez em quando Pelo menos as pessoas que me amam e que me dão afeto diariamente Elas dizem que sou um monstrinho Às vezes inaturável Tem um joinha que não devia estar nessa tela Muito obrigada, tá bom? Mas eu te adoto sim Você já fez parte da família Cookie Monster Vem aqui, deixa eu dar um abraço GG da depressão, quais divas pop você é fã? Eu sou uma pessoa meio desatualizada, mas eu gosto de ouvir algumas coisas tipo Demi Lovato, tipo, gosto de Kelly Clarkson, eu gosto de... O que, que você tá fazendo aí? Ai, ah, não vem falar de Anitta aqui não, rapaz. A Anitta não... A An... Eu gosto de Anitta, mas a Anitta não é uma diva pra mim, pra... Ó, tá vendo? Tá querendo sopar a resposta aqui embaixo. Mel taurinho, taurinho perguntou Você já peidou em uma paçoca e ela esfarelou? Eu acho que eu nunca sentei numa uma paçoca, começando por aí Mas eu posso dizer pra você que eu tenho alergia estomacal de amendoim Então qualquer coisa que tenha relação com o amendoim que eu ingira O meu estômago vira uma paçoca Aí você já imagina Pink perguntou, Otávio, aonde você comprou a sua camisa? Se for dessa aqui, que provavelmente não é, provavelmente ela tá perguntando da camisa do vídeo que tava usando. Mas, geral, eu compro roupas em fast fashion, então eu compro roupa em Riachuelo, compro roupa em Render. Nesses lugares que não é muito caro e que a gente consegue se vestir legal, né? Porque não tem muito dinheiro pra gastar, não é mesmo? Virna Daf. oi Otávio, manda um beijo pra mim, eu adoro seus vídeos. Um beijo bem grande pra você, muito amor e carinho, é seu coração pra você estar aqui sendo uma monstrinha um beijo, um beijo, um beijo, muitos beijos Eu babei Esses foram alguns dos comentários que eu tinha salvo pra responder pra vocês Para as pessoas que pediram pra eu mandar beijinhos Eu não tô mandando aqui uma por uma porque eram muitas pessoas Então muitos beijinhos para todos vocês meus monstrinhos que pedem beijinhos Então um monte de beijinho no coração de vocês Se você quer que a sua pergunta seja respondida no próximo é, Perguntas Respondidas Como é o nome desse vídeo mesmo? Eu não lembro agora Mas é tipo... É isso aí, gente. Se você quer que a sua pergunta seja respondida ou escolhida por mim para responder no próximo vídeo de respostas, de perguntas, então deixa aqui embaixo nos comentários. Pra você que não faz parte ainda da Casa Monstro, tem que avisar isso antes que eu esqueça, aqui embaixo tem um link na descrição... Aqui embaixo tem um link na descrição do que é a Casa Monstro. A Casa Monstro é um ambientezinho que eu criei lá no Facebook pra gente conversar e ficar mais próximo, mas assim, sabe, tipo, fazer vídeo, assim, ó, de mim pra vocês, de assuntos que vocês gostem, e vocês saberem um pouco mais de mim, né, mesmo? Porque aqui não dá tempo da gente se mostrar tanto. Sendo assim, aqui embaixo tem link na descrição É isso aí, até a próxima, eu amo muito vocês e falou!